Meus amigos, minhas amigas, a Amazônia, através de São Paulo, mandou um recado para o Brasil e para o mundo. Às três horas da tarde, a cidade virou noite, porque as queimadas, a fumaça da Amazônia, chegou a São Paulo. Da mesma maneira como o frio, o vento, a chuva pode, depois de ir aos Andes, vir para o sudeste. Assim também acontece com a fumaça das queimadas. E as consequências são terríveis, inclusive para a saúde das pessoas que vivem na capital. Já não chega a poluição que está no ar produzida por São Paulo. Ainda agora nós temos a vinda das fumaças, das queimadas produzidas na Amazônia. O presidente da república demitiu o presidente do INPE, argumentando que as informações sobre desmatamento na Amazônia e queimadas da Amazônia são imprecisas. Demitiu! Agora, os Estados Unidos, através da NASA, demonstra que os dados do INPE são verdadeiros, são corretos. E então, vão demitir também o presidente da NASA? Por isso que estão mandando o Flávio Bolsonaro, ou querendo mandar o Flávio Bolsonaro para os Estados Unidos para ser embaixador? Essa situação é uma situação desesperadora. O Brasil está com um ministro do meio ambiente que não ama o meio ambiente e que não está interessado em preservação da Amazônia, que está disposto a abrir mãos dos recursos vindos da Alemanha, da Noruega, para a preservação da Amazônia. Agora, os soldados do exército brasileiro vão ficar sem alimentação, porque não tem dinheiro nem para pagar os alimentos dos jovens. Mas o Brasil abre mão de milhões de que viriam da Alemanha, que viriam da Noruega, porque o presidente da República não está interessado em preservação da Amazônia. Porque o ministro do meio ambiente não está interessado nas questões das mudanças climáticas. Se nós, na questão ambiental, nós temos um ministro que não gosta do tema meio ambiente e tem o apoio do presidente da República, na educação também nós temos um ministro que não gosta da educação pública, Gratuita, laica, de boa qualidade e quer a privatização. Esse governo está levando o Brasil a uma situação desesperadora e nós não podemos nos submeter a isso. O Brasil tem que reagir. É importante reagir. É importante que todos os brasileiros, em todos os rincões, se manifestem. Mostrem insatisfação com essa realidade que está fazendo tão mal à nossa natureza, aos nossos componentes da natureza e às relações sociais. Não podemos privilegiar a economia de alguns, daqueles que querem a destruição da Amazônia, em detrimento do bem-estar das comunidades indígenas, dos povos nativos da Amazônia. Nós temos que repensar, e aqueles que deram apoio ao governo Bolsonaro, está na hora de ter em juízo compreenderem aqueles que efetivamente tinham boas intenções, que essa realidade tem que ser mudada. Nós contamos com a ajuda daqueles que têm bom senso, mas os setores progressistas das esquerdas têm que estar unidos para que nós possamos fazer frente abrupta a esses interesses mercantis.